extremamente importante que eu quero conversar com você agora, eu falei que ia dar quatro passos, o quarto passo é observe os modos da mente. Isso aqui é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo, eu vou te explicar como ele funciona para você entender, mas para você se aprofundar nesse aspecto, requer um pouco mais de extremo, de habilidade e de estudo. Mas eu quero que você saiba que isso existe e como funciona, pois você decide o que você vai fazer. A mente tem dois modos, o um modo atuante e o um modo existente. Essa ideia de duas mentes é bem antiga. A sabedoria antiga da Índia já falava sobre isso. Eles falavam de manas e kama manas. Manas é mente e kama é desejo. Então eles falavam que a gente tem a mente dos desejos, que é uma mente egoísta, aquela que só pensa em mim, e tem uma mente pura, que é uma mente mais filosófica, uma mente mais altruísta, uma mente que é capaz de pensar nos outros. Eles relacionam isso com inteligência. Então a gente tem uma mente egoísta e uma mente inteligente. É o modo atuante e o modo existente nessa linguagem científica. E eu vou utilizar essa linguagem porque tem bastante estudo sobre isso. Então, o modo atuante tem o hábito de pensar, de analisar, de julgar, de rotular, de classificar. E ele vê o mundo como ele gostaria que o mundo fosse ou ele vê as coisas que ele tem medo. A gente vê que aí tem um processo totalmente reativo da mente. É uma mente altamente reativa. É uma mente altamente operacional. É a mente atuante. E o modo existente, como a gente viu nos exercícios, é essa capacidade de você ver a mente atuante distorcendo a realidade. A gente trabalhou na palestra exercícios para você entender isso. Isso permite você ver o mundo como ele realmente é. É impactante isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A primeira vista, quando a gente vê isso... A gente tem a tendência a ver o modo atuante como inimigo, mas ele é um aliado, ele não é um inimigo. Ele é muito bom para lidar com os elementos exteriores. Só tem uma questão, ele é muito proativo e ele acaba se voluntariando para fazer coisas que ele não sabe fazer. Por exemplo, lidar com as emoções, lidar com os aspectos interiores da nossa vida. Eu comparei aí, coloquei a imagem dos super-heróis, porque eu comparei isso, eu, eu vejo muita semelhança aí. Por exemplo, todos os super-heróis modernos, os poderes deles vêm de um elemento externo, que é justamente onde está a capacidade da mente atuante. E também todos esses heróis modernos, a gente vai olhar os filmes e a gente vê que todos eles têm um dilema, um problema emocional que eles não conseguem resolver. Isso é uma característica da mente atuante, ela não sabe lidar com as emoções. Como a gente não utiliza o modo existente, ela acaba, ela acaba assumindo essa função porque ela se voluntaria para fazer o serviço e a gente deixa. Então vamos ver. Então, o que que precisa? É preciso uma mudança consciente. Essa mudança passa por sete níveis. Tá? Então tá aí as características básicas do modo atuante e do modo existente. Então essa tendência do piloto automático, de ficar analisando, rotulando, classificando, de ficar lutando contra o mundo, contra as coisas, contra as coisas que eu não quero. Essa tendência de ver os pensamentos como um evento real, como um fato real, não identifica que é só um pensamento. Outra característica é querer evitar as dificuldades, evitar os desconfortos, a viagem mental de ficar remoendo as dores do passado, de ficar prevendo catástrofes no futuro e entupir a tua agenda de atividades exaustivas. Qual é o lado bom dessa mudança consciente? Qualquer uma dessas dimensões que você mudar, ela vai afetar as outras. Então, o que é legal disso? Qualquer mudança, por menor que seja, ela se reflete em todas as outras e potencializa essa mudança. Então, isso permite que você consiga mudar de uma maneira relativamente rápida é, esses estados mentais, essa forma de atuar. Para isso, é preciso o quê? Ativar o modo existente. O que, que eu quero dizer com ativar o modo existente? Imagina isso como um músculo que você não tem exercitado. Você vai na academia, está com o músculo fraco, o que, que você vai fazer? Vai começar com um pezinho leve para fortalecendo esse músculo. Pouco a pouco esse músculo vai ficar forte e vai conseguir atuar de maneira uh, natural e plena. É justamente isso que a gente tem que fazer com o modo existente da mente. Tem que fortalecer o modo existente para que ele assuma as questões relacionadas à intimidade e à vida interior de cada um. Os aspectos interiores, as emoções de cada um. Como a gente faz isso? Eu chamo isso de Mind Free, libertar a sua mente. Eu vou ficando por aqui, lembre-se de inscrever porque valeu a pena assistir esse vídeo, curta, compartilhe e nos vemos lá no treinamento.